Beleza Cambada, vídeo rapidinho, tá? Último vídeo do ano. E eu só tô passando pra poder fazer uns agradecimentos, tá? Que eu conheci uma galera muito da hora. E eu gostaria de aproveitar para agradecê-los, como o Matheus Miller do canal 4Fasters. a Mila do canal Mila Gamer Linux, o Marcos Garcia do canal Vatroy. o Anselmo Hiker, do canal Hiker Linux, o Betão do canal High Tower Branco. O pessoal do projeto Titan Game Studio, que eles desenvolvem jogos para Dreamcast, estão desenvolvendo jogos para Linux também. O Renato do canal Oficina do Tux, o Erickson do canal Livre Software, o Júnior do canal Tuxer Games, o Gabriel Lacerda que me enviou uma placa de vídeo quando eu mais precisei, obrigado mesmo viu Gabriel. O João J lá de Portugal que me enviou um kit que incluía o processador Core 2 Duo, Core 2 Duo seja a forma que vocês quiserem chamar. Que é um E8600 que eu acho incrível esse processador, até hoje eu acho. Mantive o canal durante 3 anos com um processador desse. E foi o João J também que sorteou os jogos de Steam para vocês. Valeu mesmo, viu, João? O Jorel que me enviou um HD externo para fazer backup. E teve mais galera, teve gente que me entregou o jogo, que eu não lembro o nome agora, que sorteou livro entre vocês também. Participei de eventos também como a Campus Party, graças a Endless Participei do evento BIG, que é para desenvolvedores de games indie Participei da BGS Do fórum da Red Hat Do evento da AMD, graças ao Jonathan E da Comic Con, graças ao professor de ISP Config, José Newton, que inclusive é membro do canal Oficinas do Tux Teve momentos tensos também devido aos fanboys de GNU, graças à série muito além do GNU Os de Intel, simplesmente porque eu fiz vídeos sobre processadores da AMD já até me chamaram de fanboy por causa do processador J-Core, que nada a ver. E até mesmo por causa da série A Pior História sobre Linux que já ouvi. E não é à toa que tira um barato com a cara dele, nos grupos de hardware. Mas é isso. Ano que vem tem mais, se Deus quiser. Desejo a todos sucesso. Bora pro rebento, um abraço e... Falou!